A existência de Deus não pode jamais ser comprovada pela experiência científica nem pela razão pura em uma dedução lógica. Deus só pode ser compreendido no âmbito da experiência humana. Contudo, o verdadeiro conceito da realidade de Deus é razoável para a lógica plausível para a filosofia, essencial para a religião e indispensável a qualquer esperança de sobrevivência da personalidade. Aqueles que são sabedores de Deus experimentam o fato da sua presença. Tais mortais sabedores de Deus têm, na própria experiência pessoal, a única prova positiva da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer a outro. A existência de Deus encontra-se muito além de qualquer possibilidade de demonstração, a não ser pelo contato entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus no ajustador do pensamento que reside no intelecto mortal e que é outorgada ao homem como dádiva graciosa do Pai Universal. Em teoria, vós podeis pensar em Deus como Criador, pois ele é o Criador Pessoal do Paraíso e do Universo Central da Perfeição. Mas os Universos do Tempo e do Espaço foram todos criados e organizados pelo Corpo do Paraíso dos Filhos Criadores. O Pai Universal não é o Criador Pessoal do Universo Local de Nebadon. O Universo no qual vós viveis é a criação do seu filho Micael. Ainda que o Pai não haja pessoalmente criado os universos revolucionários, Ele os controla por meio de muitas das suas relações universais e por meio de alguma das suas manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. Deus, o Pai, é o criador pessoal do universo do paraíso e em associação com o Filho Eterno, é o Criador de todos os outros Criadores Pessoais de Universos. Como controladora física no Universo dos Universos Materiais, a primeira fonte e centro funciona nos moldes originais da Ilha Eterna do Paraíso, e por meio desse Centro Absoluto de Gravidade, o Deus Eterno exerce o super controle cósmico do nível físico, Igualmente no Universo Central e em todo o Universo dos Universos. Enquanto mente, Deus atua por meio da Deidade do Espírito Infinito. Como Espírito, Deus manifesta-se na Pessoa do Filho Eterno e nas Pessoas dos Filhos Divinos do Filho Eterno. Essa inter-relação da primeira fonte centro com as pessoas e com os absolutos coordenados do Paraíso em nada exclui a ação pessoal direta do Pai Universal, em toda a criação e em todos os seus níveis. Por meio da presença do seu espírito fragmentado, o Pai Criador mantém um contato direto com os seus filhos criaturas e com os seus universos criados.